é coméia? É. Não conheço, não. Gatatão! <risos> Cristiano, um dos vocês estão meu Cristiano. Caraca, velho. Eu queria achar o Gaúcho lá, mano. Gaúcho Watofoca oh, velho. Gaúcho Watofoca lá. Ah, o... oh, é Leo alguma coisa, né? É. Smart, tá? Leo WatoFoca eu anuncio, o Fê não, eu não sabia sei, que isso, ele cara. chama o pão de pico de cacetinho. <risos> ah, tu pegou Pronto. pesado, né, cara? Cacetinho. Mas é, ver... Mas é verdade, pô. É porra. verdade, pô. Não, tu pegou pesado pra caraca, mano. Ah, tô andando atrás do Fê, que ele morre e os caras ficam meados, tá ligado? eu gosto de jogar estreme, que daí dá pra tu matar ele. Vai pra puta que pariu Caralho, era tu, foi? Era, fa Cagado Ameaça encontrada A ah, porra Traveste tá pelo automático Ameaça ah, neutralizada Caralho, feio Ah, mano Tô matando que nem a porra, bicho. Oh. Vai pra PQP, maluco. As costas, P, as costas, P. Aham. Uh -huh. Uau! Ah, vai tomar um cu. Que merda. Deixei CV aliado enviado. Ai, mano, tem um cara que tá jogando granada de luz nos malucos, tá cegando ele. Tem um cara nas costas, manos. Tô upando essa arma aqui logo de cara, o bagulho tá como? Pô, fã, bicho! Sim. Ah, mano, o caralho ele tá me matando na granada direto, filha da puta! Ah, o Camper tá lá? Assim, ah, droga, pô, acabou minha bala, ah, tá mano. Lá naquele cara tá lá nem o cara de no mesmo tá lugar, naquele corredorzinho. Sai o baú, né? É. Ai, que oh, positivo, Nome, já batido. que abatido. Ó de assistência. Ah, o cara ah, é do lado, chato, viado. Cara. Ah, o cara do lado, viado. Ah. Nossa! Porra, tomei uma granadeira na cara uh, do Subiu que eu falei, aí, cima aí. Aí. aí, Nossa, vai estar tá tirando, velho. Que isso? Vem, vem, que conexão é essa do maluco? Vante inimigo a caminho. Vante tá de destruído. destruído. Vai Fá. Mostra que tu é o cara, mano. É casa, é Aí é foda, hein, Fá. Tu vai ficar roubando minhas kill. Ah, tem a morrer? Morreu o quê, cara? Ah, mano, que camper, velho. Na escada, velho. Dentro do armário. Do.. Tô... Nossa, tá poxa, caraca, caraca. velho, ah, morri pro mosquito, é, pênis longo, de velho, camper, morri pro pênis de longo, de bicho. De camper, Tinha logo um monte, Fá Volta, volta, volta, volta, volta aqui, azul. Ele tá lá ainda, ele tá lá ainda, esse cara Peguei por de visão Tá mano, eu tô puto com essa merda ah, mano. O pacote de ajuda aliado a caminho. Ameaça neutralizada. Ah, não! Maluco. Ah, eu não sabia que tava pra subir ali não, bicho. Ô, oh, louco. Bateria morta o em guardião ação. Guardião inimigo na sua A.O. Ah... Bateria mostra em ação. Ah, eu tô com uma arma que ela é muito lenta, tá ligado, mano? Tipo, você atira, fica. Muito fraco. Ai, caralho, o que eu caí, velho? que porra é aquela ali em cima? Ah! Meu Deus, eu pulei, velho. Eu pulei lá embaixo no limbo, velho. Olha isso, ó, tá vendo? O bagulho é muito filha da puta essa arma, cara. vamos pra esquerda nós vamos dar volta nos caras. As costas. Ele tá pegando bonito. Mano, que 12 do caralho é aquela ali daquele maluco. Meu God! Pô, mano, o cara não tá cobrindo as costas, velho. Que é isso? Ah, Guilherme, eu tô jogando com a mira de ferro, tá? Por isso que é chafado Que a mira de ferro. pá! Confirmado! Olha isso, mano! Não, velho, me matou, viado! Não, falta a Fanda que matou mais um. Joga a grana dele. Ah, olha isso, eu não matei, velho. Ah, mano, que chato. Ó as portas. <risos> Chupa essa manga, velho. Hum, quase foi Você por vê, pouco, hein? O cara não escofei. Demolidor Demolidora morte em ação. Ah, <risos> Ah, ah, jogo não acaba a bola do cara não, bola. não, velho A bala, quer dizer, a bola é foda Nem sei se falei bola ou bala aqui, fodeu. Olha oh, isso Meu Deus, Deus, Deus. Deus, é louco, mano Eu Morri pra caraca, Nem foi velho. desafiador oh, oh. Time flies, No lie I'd rather be high, high.